Olá, bem-vindo ao curso do Formidim Framework, aula parte 7. Aplicações de exemplo. Nessa aula você vai conhecer as diversas aplicações de exemplo que já estão disponíveis no Formidim para te auxiliar a aprender como funciona cada um dos componentes. Então, o gabarito de todos os exercícios que nós vamos ver neste curso é a aplicação de exemplo 2.5, o que você está construindo durante esse curso nada mais é do que a aplicação de exemplo 2.5, que já está pronta, você já tem o código dela e você pode visualizar todos os exercícios do gabarito. Para quem não entende muito de PHP e programação orientada a objeto, vamos dar uma olhada na linha 105. A linha 105 diz, estou criando um novo objeto guardando na variável grid. A variável grid já agora é um objeto onde eu tenho os métodos e eu estou setando os valores dos métodos. Além do método addColumn, que é muito usado, existem diversos outros exemplos como por exemplo addColumnCompact que, quando você tem um texto muito grande e você não quer mostrar todo ele no grid, você Diz assim, eu quero mostrar só os 10 primeiros caracteres. Ele mostra só os 10 primeiros caracteres, coloca três pontinhos e omite o resto. Esse método foi criado pelo Rafael Cavalcante quando a gente trouxe o formidim. Tem add check column. o addCheckColumn. O column ele permite que você tenha um grid com um campo check. Vamos ver as aplicações de exemplo. Eu não mostrei elas até agora, para você, foi de propósito, mas chegou o momento de você conhecer as aplicações de exemplo. Atualmente, o Formidin encontra com quatro aplicações de exemplo. A primeira delas é o Formalone. Ela é muito utilizada quando você tem um formulário simples que o usuário não precisa estar autenticado. Não necessariamente um formulário simples. Quando você precisa ter páginas que o usuário não precisa estar autenticado. Uma página sozinha. Você pode utilizar qualquer componente do Formidin sobre ela. Você tem a aplicação de exemplo 1. A aplicação de exemplo 1 ela mostra o uso de diversos componentes de forma simples. Você quer saber as possibilidades que tem num grid? Por exemplo, você quer saber como criar um grid com a coluna Check Column. Você vem aqui, você tem um exemplo dele funcionando. Você pode olhar o código e ver como você usaria ele no seu dia a dia. Em geral, são exemplos simples e diretos. Como usar determinado componente. Então, você tem que ir passeando em cada um os elementos para saber quais são os componentes disponíveis. A aplicação de exemplo 01 é a que tem um o maior número de componentes. E o maior número de usos. Porém, ela não é uma aplicação exaustiva. Ela não aborda todos os componentes existentes e nem todos os usos. A aplicação de exemplo 2 e a 2.5 são a mesma aplicação. A diferença é que a 2 eu não tenho controle de acesso e permissões. E a 2.5 eu tenho controle de acessos e permissões. Vamos fechar a 2. Vamos logar com um o usuário trainee, que tem o perfil trainee. Repare, esse usuário tem acesso a poucas telas, que tem acesso a pessoa física, pessoa jurídica, a alterar a própria senha e sobre o sistema. Só isso. Vamos comparar com o usuário root. O usuário root. Tem acesso, tem o perfil root, onde ele tem acesso a tudo do sistema. Lembrando, a aplicação 2.5 é o que nós iremos construir ao final do curso de Formidin. A aplicação 1.0 é o que você vai utilizar como referência para conseguir resolver cada um dos exercícios, num momento que pedir assim, ah, coloque um campo do tipo texto com máscara. Você procura campo texto, acha com máscara, olha o código e vê como você vai resolver o seu problema do exercício. O Formidim usa programação orientada a objeto e usa diversos objetos. Nos componentes, principalmente componentes de tela e outros componentes... Porém, quase nunca nos dados. Os principais objetos são tApplication, tForm, tGrid e tElement. Quase todo objeto ele tem o um método run. No tApplication, quando você cria uma aplicação e termina, você faz um run ou show que vai mostrar a aplicação. No tForm, que é onde cria um formulário ou uma tela, também é a mesma coisa você coloca todos os atributos daquele objeto e no final você vai dar um show mostre o t grid da mesma forma o t element é da mesma forma o t element é você praticamente nunca vai vê-lo de forma explícita o que ele é ele é a raiz dos elementos html todo componente do form de tela em algum momento ele herda t-element para poder criar o componente HTML. O form trabalha basicamente com post e get do HTML. Em alguns casos existe a manipulação direta do DOM do JavaScript. Nós fazemos muito uso da variável request, que nada mais tem do que os resultados do post e do get juntos. Em alguns momentos pode ser legal você usar um D-request ou um var-dump-request? Se você já mexe com PHP, você sabe o que é o var-dump. var-dump nada mais do que mostra os resultados de uma variável. O D é algo exclusivo do formidin, seria equivalente ao debug. Mais para frente você vai aprender a utilizar o x-debug. Até aqui ficou uma coisa meio solta de como é a arquitetura do formidin, como ele funciona. Então vamos uma explicação. Quando o usuário acessa um sistema, ele vai chamar o um, um index de um app via TApplication, o, o objeto TApplication. O TApplication, o usuário vai selecionar uma tela via menu, é a t-menu. Quando ele chamar o menu, ele vai receber a resposta de uma tela, de uma view. E essa view foi criada com o TForm. O usuário vai clicar em uma ação, ou seja um botão, um elemento de grid, alguma coisa. Essa ação vai ser executada. Vai ter lá o switch de ação que sabe para onde tem que encaminhar. Geralmente vai ser encaminhado para uma classe de negócio, que é um controller. O controller vai conversar geralmente com uma DAO ou mais de uma DAO, vai mandar a requisição para a DAO, que a DAO processa o que o usuário está pedindo, pode responder com um VO ou não, e devolve a requisição do usuário depois de ter passado pela T-Connection. Passou pela T-Connection quando chegou no banco, devolveu para a classe de negócio. A classe de negócio, que é o controller, vai devolver para a tela. Que vai apresentar os resultados no navegador do usuário. Então é basicamente isso. Você tem um arquivo de tela, que são as views. Um, no padrão MVC você tem as views, que no código do formidin geralmente está em módulos. O seu controller está dentro das classes de negócio, está dentro da pasta classe. A parte do model, ela está dentro das DAOs. Então, com três arquivos, literalmente, você tem o um modelo MVC do Formidim. Você pode ter CSS e outras coisas atuando aqui em cima, mas o arquivo principal é sempre dentro do modelo. O que você aprendeu no fim da parte 7? Que você tem que olhar na Wiki do Formidim, que lá você vai encontrar separado em tópicos vários tipos de problemas existentes e como você resolvê-los. Você vai aprender também que você tem que olhar nas aplicações de exemplos. Você vai olhar na aplicação de exemplo 1.0 se você quer aprender a usar os componentes de forma básica. Você vai olhar na aplicação 2.5 se você quiser pegar um exemplo de autenticação via banco e controle de acesso. Você aprendeu também que a aplicação 2.0 é igual a 2.5, só que não tem autenticação e controle de acesso.